Oração poderosa do Domingo de Páscoa, Cristo vive! Ó Cristo ressuscitado, da morte vencedor, por tua vida e teu amor, mostraste a nós a face do Senhor. Por tua Páscoa o céu a terra uniste o um encontro com Deus a todos nós permitiste. Por ti, ressuscitado, os filhos da luz nascem para a vida eterna e abrem-se para os que Deus, de te recebemos a vida que possuís em plenitude, pois nossa morte foi redimida pela tua e em tua ressurreição nossa vida ressurge e se ilumina. Volta a nós, ó nossa Páscoa, teu semblante redim teu constante olhar, sejamos renovados por atitudes de ressurreição e alcancemos graça, paz, saúde e felicidade para contigo nos revestir de amor e imortalidade. A ti, inefável doçura em nossa eterna vida, o poder e a glória por todos os séculos. Amém. Feliz Páscoa. Cristo vive meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Recebam essa oração, para que seu domingo de Páscoa, seja revigorado em nome de Jesus. Amém.